Quanto persona da Viva Guilherme? <coughs> Sim. Quanto persona da Viva Guilherme? Doce. Da mener com a sua pareja? Ah, não, não, não. é com Ah, Mas a foto não, tá? É a com o Jumbo, da vida. A você se isso mener, tem? Eu não tipo? sei o que é, mas <coughs> eu não sei o que é. Não sei o que é, mas eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que a woman com o bisavi quanto o besta dia menina da bania, sem vai você? Tá dizendo é que o dinheiro não? O de pedelo, de meia-noite. A minha turma de turma, mas de besta escalona, aqui de é que eu quero que eu quero que eu quero que eu que eu quero que eu quero que eu quero que que eu quero que eu quero que eu quero que que eu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 nosso brother foi aqui aqui, eu Tomo. Aí você é da vida padrinho de seu é? É bom gaião. Sim, não? kiko Vem, é, que é a tassina, tá? Oh. O, você, você gosta de papo, Gosta de papo, não, ah, ah, não. não. tem problema. Não é? Você gosta de papo. <coughs> dor sumama sua, sua é <coughs> você falha é verdade, é <coughs> Bom, vai é muito mais, é? Você gosta de papo? É um um muito que eu não contava um coche muito clássico. Fede a KB é muito, dormiu luna, abandonou a casa, vai levar a casa, vai botar um pouco. É assim na cruel. Assim na cruel. o carro, eu tenho de moer, eu tenho de moer, eu tenho de moer, eu tenho de eu problema para mim, dias sem caminho. Não, não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, é muito... não, não. Não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não. E ia de isso. Eu isso. não passa não não não isso. não não não isso matra da brother! que é Me é o o único eu não vou o bom mas a que procurou bode já o único o acho de uma cobra o único na a com a ou o porque é que para ele o que chão com o bode sei para e você está no sempre aqui. É o hey. <laughs> hey, um, pai mal. ei, o pai o pai do aqui não vai que último que não vou fazer. isso. Eu vou fazer se Eu só fazer isso. Eu vou fazer o Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu tá fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. isso. Eu vou fazer isso. O que um, é o maluco? que o O que que o que é o que é é o O é o é o que que é O que que Vai, bolana. Ei, vamos lá, No lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Mais castigo de quando os bromas Ei! Os amigos meu o que É assim, eu vou ficar na porta, aqui, é? é. que fala, Pai, Pai, que seguro, Ei, eu vou ficar na aqui, É que aqui, Eu Ei, Olha o chão do Swaggy, o da fuma da. Fuma. Ramos do da brincadeira, brincadeira sinigiswa. Dicon. Dicon. Olha de trás luno passando. Porque Swaggy pede aí Ramos que não. Por no que a saco uma machete no brother, uma chacada me foi bem sujo, galera. Salino por O rei trai tudo rende, É brother, esconde, Ramos machete. Acha. Esta forte no me será escondida no um no mata na mesa Esta foi eu o é está não me vou que ainda não a ser como O que é que é aqui? tá nós três com aqui? o que estamos uma tapa em um da brother cabeça. É amor, Vai o que em na porta brother. A mim? que na porta. Ah, tem que um um um que é? Onde pai? que É pai. barco começa além, então a passar me a vai E com amigo de DJ. aquela é como chata mata um de de que tem matando o Ravi Ribaceno, pisca. Que menta que dá-me estranho. enfim? ver? me um Ai, ai, ai, Então ah, um, um. ah, é really tá bem na concreta. puntrape. quase três ela vai tempo me a net sale, não sou bem sale, tá? A amigo com com piriri que é comissão ler assim. Então, nós estamos indo na escola, só. Quantas semanas tem exames, tem dias lá que nós vamos... Vai à escola todo dia, que vai nevó aqui. Sale, não sei sale, porque é turinamente se vai. Para nós ser a Vai para a vai escola, só nós só falta a escola, sim, não. Aí sim, mano. Ah, sim? Sim. Ah, ué, a mim que se trova Você está a ver resto de bolsa, não? Não, mamita, que dá com o resto de luar, só. A mim que me enlita... Não na casa, é estranho. Está na casa de Miru mano. Antô, mano, me aqui. Me de uma juvena, tampouco. Antô, está a coisa reta assim. coisa assim. de tem Não, Você que é é é é a A é é Hey, mire aqui, é a aqui. porta a a <risos> <risos> é a sabuno. É, tipo não com não sabia o que o não não meu não o não Auele, oi! Né tipo de renda, mané, você não assina, tem com o abom. Ou tem com o papia, para sacar a foto aqui, bota. Bota a aqui, não? Na corçal, eu entendo, que o povo disse que não conheço. Vira aqui. Me tinha 63 anos. E mais, cai será 22,00. Eu não tinha nada aqui mesmo para contar, o pessoal chama e o irmão aqui, mestreira, conta, não? Tá comandê? Vamos conhecer o bem machete? Auele, Tami miraki, <tossi> eu no cheiro humano, tá a mim ter sungo mama tá tira tanto do loi e cabeça com ele, ante a humanidade de máscara tu não, tá chamir humano, tejas põe que casa, ei, agora laga me vi sabe, indímergencia vi sabe, chamir humano, tem três U, único U que tá do lo do lodo e cabeça, tem muito anágico sua mama, miraki, chama abriu chama anda muito lana, passou mais bis acha, chamir humano Tá de como eu tenho que sofrer tanto assim aqui, que muito aqui. Se gostam da tendência não cabe, gostam de fogo. Vira aqui. Mito o homem não macha resto, macha tranquilo. Para mim, para mim abuso, nem aproveite ele. mente dele. Vira aqui. Tem-me vindo de dois bianas, por uma caixera. Vira aqui. Dias é bebiá, dá para mim roumá, dois bianas, está para o homem, corre-se a mão para um bê para mim, não é problema. Um terço, eu comecei a metá-feta para ele, a salita e bando a bisame que tá dá me guanta a ué, mira aqui, saca-ma saca-ma chefe da te e dia já é edilé bom, bom, bom, entende a ué, te sino na tarubem a ué, aqui nandai me si uichil a socha-lhe agora é me engano, bota vato sujente não ai, mira aqui uma bisame esta a mena se si um me esteja se onde me si maia não coça mira aqui, me to clapa vai para de goba na anto banisha já, pior ainda. Mira aqui. Mãe bisomeço. Unge-mucha-nã aqui. Mesde-a-si, chama-me-rumã so com coça. A duna chama so aqui. Dolor de cabeça. Mira aqui. Palavra de mitata defunto. boche bote, desce me Desce-me-to-me-chama. Até o pará. Que riba aqui? Salino saíram com o batende. batendo e dentro do vecino explicamos sí. uma o que me tem quase que e o e o guapo, não não é me aqui de mim o que <risos> tá morto aqui de é, mas não me, me dá nenhum trabalho Jarwin. Ah, se for a maiega, mamera <tos> então, <Jarwin tudo, tos> tá <tos> oh, é a sali a ela é a Então tudo um bom me de aquela Não, não <tos> a Sábado também não, o meu eu quero fazer? cueca o não não não é que que é que segundo é o é coitinho de mim, de bom, faia, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, bravo durante a bolsa, com o banco. Sei o que chama não coitinho, o chama o Não, Não, o adame, que sai, eu brother. Não, o adame, eu brother. Sei a Bom, isso. Você entende aqui? Olha, então, tá. eu te espito escola, não? aqui, tem o adame. Também não Ok. Bom, você está com o dacharo, me Ok, tá bom, Mene? ela vai no, no, no, no, no. Não, muito na escola, não, não, não, não, não, não, para? não, não, o o tremendo... O tremendo é mesmas, mas me dá toda vai e se minuto pistola vai tá telefone ai ai ai, e por como tá dentro, já dá serena a é bom porque dá que hora tá, e a hora não na já me para trabalhar vai universal e também, quando uma com o que faz? Serena, eu que é muito para não me a que a que a que que a tá ué película tem que começar. É. Espita? Ele é não chega ainda, meu neve. Tu é como não? Ele não chega ainda. Como que o meu espírito é ainda? não Esse ué que come, tá pisado. Aine, que daqui ó. Ei, vou lá os <síntos> espirar Vou aqui. Vai bom, brother? Justo. <síntos> Me tá por um. Vai, que tem, meu brother? Vou lá te espirar da escola, vai. Vão lá para. Vão em casa. Vai bom, brother? Vão. Justo. o subir de sal, o Não o arco que está subindo o mesmo do para do ok? O mar é o sabiá dentro, aqui na fila, me drogando, mas é me servindo black man, ok? sério, o de enxugar é sério Hum? o me rapear, não dá, tá, brother? Vou me a mesmo, não dá, tá, brother? Eu vou me te baixar, quebra brother Búlia, muita tu com de na sua cabeça Não dá nada com a vida larga Tá muito Não tem nada, eu para trás Me segue aqui. Nisako ni namin ko ni tata, na rabia kami na gulantay. Atayos, pero ako nating ko yan magangki, nila ko ko o ang mga 281 kas. Kung mi tata adin, sincaba di pag-hipoteki. Mi mama sinatagang uroa, asto yung mga karong simpasinata, perdikando ang famiña di umama ang tata ocho rumang. Amin umama mas grande na sira kita for the school ayuda kaya famiha. O que que o bairro solicita? O que é que o bairro neglige de ser fortuna? A sua família está sofrendo de hambre. desesperação é a Mas transportar droga para mim e depois me polícia para mim. A outra droga é a última alternativa. A minha vida é a situação. E a em tem a droga que me deixa chegar. Assim, eu também acho que eu gosto pelo. Tamás, o outro não se conhece. Mas eu tenho a droga material. Mas eu tenho a vida de amor. Suerte, suerte! Duro! Cachou, cachou? Abre a direita? Quanto mais? Quanto mais assassina? Do mira mais assassina? Stop de papia! Bantra entrar! que aqui foi demorado! E no que para te de fuso maneira de O pífluos me dá broto! O pífluos me dá mil! O talandão não é de comicem! Não é tão uma vez, aí eu que me culpa, não está fácil para me sair. então a hora que tu tens menos wind, se a vida of murtinho. Os grandes cantei. Corre, corre, corre, Gomayo, corre. Moça. Corre, Gomayo, moça. Ei, ei, ladrão, ladrão. Ei, ladrão, vai para a inocência. Aqui não está pensando a Que Um, um, um, um, um, com. você a gente. Um, você está, um, um, um, um, não está guarda, um, um.